A gente não tava esperando nada diferente dele, né? Ah, não, certamente não, Ju. É, eu acho que jamais o, o, o Hamilton vai, vai recuar nesse sentido, assim, né? Nem que ele tenha que dar uma carteirada lá e dizer: olha, quantos títulos mesmo você tem? Quantas vitórias mesmo, né? <risos> eu acho que ele no último, no, não é muito do feitio, né? Não é uma coisa, não é uma característica dele, mas em último caso, sim. É, e a gente não esperava nada menos do que isso. Né? É claro que o, que o Hamilton jamais vai, vai colocar é, né? vai voltar atrás nisso, ou vai deixar de fazer alguma coisa, ou falar alguma coisa, porque o Mohammed Ben Sulaim acha que não pode misturar as coisas e tudo mais, né? Depois de tudo que, já, depois de tudo que aconteceu, especialmente desde 2020, né? quando as coisas realmente ficaram mais claras e, e, e maiores, né, e o quanto o Hamilton usa a sua própria plataforma de, de comunicação para isso. Então, assim, é, é muito ligado a ele, ele não vai voltar atrás, é, e ele fala uma coisa muito importante ali, dizendo que o, o esporte continua sendo o um canal de responsabilidade, tem a responsabilidade né, de usar esse canal para trazer, para comentar, para debater esses assuntos importantes. Então, você não pode colocar um freio nisso, que seria um retrocesso Monstruoso, né? Depois de tudo que foi construído até aqui, especialmente dentro da Fórmula 1, que é sim um lugar muito elitista, re, né? Restrito, limitado nesse, é, nesse sentido. É, imagino que nós vamos ter muitas discussões, né? Até o George Russell falou sobre isso, e o George Russell, lembrando, é o presidente da, da Associação dos Pilotos, né? Também se colocando ao lado do, do Hamilton e, e contra, obviamente, essa tentativa de, de, de censura e arrisco até dizer que isso vai cair esse ano, viu? É, não vai resistir tanto por muito tempo, não. É isso que eu ia perguntar para a Ana. Você acha que essa diretriz da FIA vai ter uma vida muito longa? Porque o presidente da FIA também já não, não, não teve uma vida <risos> muito longa, né? Depois da quantidade de polêmicas que ele se envolveu nos últimos dias, né? Porque primeiro ele, ele botou ali o valor da Fórmula 1 em cheque, depois acharam lá os comentários misóginos dele de, de uns anos atrás, né? Mas não foram comentários muito é, inteligentes já que o assunto era inteligência então vamos falar de inteligência também acho que não vai durar muito também não né acho que não Ju é, só pra pincelar, o, o Benso YM ele não vai fazer mais parte das operações diretas do dia a dia da Fórmula 1 né ele continua na parte de estratégia e tudo mais da FIA é, mas é uma conduta muito questionável, e é muito importante que essas questões estejam sendo levantadas pelos pilotos. Porque eles são a cara da Fórmula 1. E me pega muito quando Christian Horner, chefe da Red Bull, diz que ele primeiro tinha concordado com os pilotos, no sentido de que não fazia sentido ter uma censura, e agora ele disse que a Fórmula 1 ela é um escapismo. Sendo que literalmente não é um escapismo. Porque a Fórmula 1 corre em muitos países dos quais os pilotos fazem protestos para que isso não aconteça. Então, a Fórmula 1 não é um escapismo, continua sendo um ambiente político. O Stáfano Domenicari disse que não vai colocar mordaça, mas disse que não, não quer também que os protestos sejam é, favoráveis a, aos pilotos e que ofendam outros pilotos do grid, mas em nenhum momento os pilotos fizeram isso até aqui. Né? Os pilotos eles apontam para questões que acontecem dentro do esporte, fora do esporte também, sobretudo nos países em que a Fórmula 1 escolhe correr. Então, por isso que eu acho que também não vai durar muito tempo, com o Sulaim já se afastando do dia a dia da Fórmula 1, eu acho que isso é uma questão de tempo para realmente cair, porque é muito importante, é muito legal que não só Hamilton e Russell estejam falando sobre isso. O Sargent, que é estreante na Fórmula 1, falou, o Albon falou, até o Verstappen disse que era desnecessário, não esperava isso do Verstappen, mas ele disse que é desnecessário, diferente do chefe de equipe dele. Então, eu acho que é importante essa posição partir também dos pilotos, porque querendo ou não por mais que a Fórmula 1 seja um esporte, são os pilotos que fazem da Fórmula 1 o que ela é hoje, né? Então, é importante que eles, individualmente e coletivamente, tenham essas posições e que se coloquem contra, porque, particularmente, acho um absurdo essa regra da FIA. E agora, com o Sulay longe, eu acho que eles vão conseguir, pelo menos, barrar parte dessa regra que a entidade colocou dentro do esporte de Fórmula 1. A Ana comentou da situação do Christian Horner, eu anotei tudo aqui pra gente não esquecer os, os detalhes da situação do Christian Horner, porque é no mínimo curioso. No lançamento da Red Bull, ele deu uma entrevista pro The Post, e aí ele colocou que a Fórmula 1 não deve ser usada de maneira política, porque a Fórmula 1 é um escapismo. Eve, é, por essa declaração, ele tá se colocando favorável à censura, né? Ainda que ele esteja dizendo que sempre vai existir liberdade de expressão, e que nós, no caso, nós Red Bull, sempre demos aos pilotos a habilidade deles de dizerem o que eles pensam, certo? É. Mas... <risos> pode v vamos continuar, gente, que... Que porque... Não, porque por, essa, por essa, essa declaração, ele tá sendo favorável à censura. Certo? Sim, sim, sim. O que aí... não surpreende ninguém, né, Ju? Exato, porque ele é meio esquisito. Só que aí tem uma, um outro, porém. Teve uma outra. Entrevista. Porque o Verstappen falou para Sky Sports. E aí o Verstappen foi contra a FIA, dizendo que a medida era desnecessária. Só que o Horner também falou com a Sky. E aí quando o Horner falou com a Sky, ele disse que a voz de ninguém deveria ser suprimida. E ele, ele fez uma ressalva que é importante ter equilíbrio, que, que a gente não quer robô. E aí eu pergunto, de qual lado do muro está Christian Horner? Ele está contra a censura ou ele está a favor da censura, Eve? É, Ju, eu diria que conhecendo as coisas como elas são dentro da Fórmula 1, pela nossa experiência é, e tudo que a gente ouve falar e escreve há tantos anos né, aqui sobre isso, é, eu diria que o Christian Horner, assim, é, é duas caras, né? Mas a gente sabe disso, mas assim, na verdade, é, ele está do lado da FIA. Né? Porque se a gente for ver bem, acho que os meninos falaram sobre isso na semana passada e, e tem uma, uma coisa que eu concordo muito, que essa censura também é boa para as equipes da Fórmula 1. Também é boa para a Fórmula 1, não é só ruim, não, não é tão, tão horrível assim. É claro que o discurso, quando ele coloca na frente da, da Sky Sports, quando o piloto dele acaba de dizer não, não podemos é, permitir uma coisa dessa, é o um discurso bonitinho e tal, ali dentro, alinhado com o piloto, ele não vai na frente do, do Verstappen, é, você compra. Mas no fundo, é para as equipes, é melhor não ter de lidar com isso. Né? por conta dos patrocinadores, por conta dos contratos, por conta de uma série de coisas. Então, é mais, é, digamos assim, confortável, é mais acomodado né? para as equipes que elas não têm que lidar com isso. Né, para as equipes, e aí eu estendo isso para a própria Fórmula 1 também. É, é muito confortável para eles ficarem nessa posição, em que eles não precisam lidar com outros é, com, com situações em que gera polêmica, em que precisa fazer uma, um, uma declaração né, do Media Training lá e tudo mais. Então, assim, é melhor não ter de lidar com isso. Então, assim, num ambiente mais corporativo, né, o Christian Horner revela a sua verdadeira face. E no ambiente mais esportivo, que é aquilo que a gente é, que vai chegar mais rapidamente ao, ao fã, ao público, é, ele alinha o um, um pensamento naquilo que seria correto. Né? Então, assim, não, a gente não poderia é, realmente permitir uma coisa nesse sentido. Os pilotos precisam ter os atletas, precisam ter a liberdade para se posicionar, para falar o que pensam e tudo mais. É, e para mim é isso, assim, é revela, a, quando ele fala do, nessa, né, nesse ambiente mais corporativo, é a verdadeira face dele como chefe de equipe, né, como alguém que dirige uma grande, uma grande empresa, um grande, tem, tem por trás um grande nome e precisa também é, falar as coisas como elas são, né, e aquilo que o mundo corporativo quer, quer ouvir.